Ele correr, ele não quer. Ele não quer correr, eu estou apertando o shift, mas ele não quer. Ele não quer. dois, mas vou nascer. Fudeu. Meu Deus, mata ela pra tu só ver que eu sou bom. Eu não sou bom, é. é. é eu não sou bom. Vai, vai, vai. Ai, porque tá bugando, não sei por quê. Buga não, não para de tiro aqui. Nossa, estamos passando um por cima dos outros. anda tudo de novo? Ah, pelo menos ele quer correr. Obrigado por correr. Ah, estamos ganhando pelo menos tudo travando aqui. Estamos ganhando. Ai meu Deus do céu, cara. Meu Deus, que susto! Caralho, eu tô com medo de tudo aqui. Eu não tô tudo bugado aqui. Eu vou, eu vou por baixo Meu Deus, que bug, que lag Meu Deus, eu muito travando Ai, não pode meu povo, não acredito, que eu esqueço Ganhamos, ganhamos, ganhamos Vamos se cuidar aqui, se cuidar Tudo é, tá tudo errado na né? mesma tá Tudo errado, esse jogo minha vez. Eu não desejo esse jogo, porque eu ainda ganho, ainda consigo ganhar quem que... A puta travou Vejam eu Na décima segunda Ou seja, na última colocação então, agora para encerrar, vou jogar a Partida Morte ou Deathmatch, como é chamado em Break. Quer ver? Olha o Deathmatch. E. Vamos nos foder, né? É porque, na verdade, eu, eu quase nem jogo Deathmatch. Caralho, puta que pariu, nem morto. Pessoal, bora jogar aqui Deathmatch, que eu quase nem jogo. Eu só jogo quando. Dão um XP, esta pra mim. Estou só dando em Meu Deus, que lag! Ai, caralho! Ele me vence Meu Deus, não tem uma. Ela só capeta também. Ela sou... Como? Como? Mata... Só que eu matei. Eu sou impressionado comigo mesmo, sou cabeça Vamos isso com esse de de detector Meu Deus Errou Mata filha de É não matei Assim é um jogo de matar e é morrer Então morrer também Morri Faz parte, faz parte. Tem dois aqui. Meu Deus, a granada do noob matou. Meu Deus, que susto, mano, para de fazer isso, não pode, meu cu, para de fazer isso mano com essa porra de do caralho mano, sufecho não, desse laser Ah não laser, ele tá errando muito ah! Erra, erra E morreu Meu Deus do caralho, ai que você tá fazendo, minha, as balas da minha arma, primeira, primeira Ai filha da puta, roubando Eu estou tô... Meu Deus, que Deus do céu, lutando pela vida sobreviver. E morreu! Tu é cego! Meu Deus, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, tem um aqui. Meu Deus, vai matar! Não, mentira! Rugou! Mentira! Mentira! What the Mentira, Mentira! Mentira! Mentira, né? mentira! Caralho, eu tenho uma aqui, mano! Já tem outra atrás de mim! Assim que é The de Match. Se vocês nunca jogaram esse jogo. O link para baixar o jogo vai estar na descrição. E também o Facebook Gamer Home. Meu Deus, apareceu na frente. Eu tava olhando pro mapa. Eu tenho mapa, eu não sei. Caralho, joga a bomba aqui, vale qualquer coisa. Aqui ó, tá em cima. Tá aqui. Nossa, muito ruim. Meu Deus, que Deus, você tá invisível, mulher? Você tá invisível? Pessoal, espero que o seu jogo também não fique assim. É bem desagradável esses bugs. É, é, pessoal, é a vida. A vida nos consola, assim, com mortes. A vida é uma coisa... Que não faz sentido, é a vida, a gente tenta sobreviver, a gente não consegue, a gente revive. E a vida continua, mas a vida também, a gente tem que ter na vida uma vida que dá pra gente viver a vida, porque se a vida, né, a gente não tiver a vida pra viver a vida, a gente não vai ter a vida pra viver. Então ficaremos sem a vida pra viver, mas também as pessoas têm que ter a oportunidade de viver a vida, porque se não ter a vida, não vai ter como viver a vida. Então para vocês todos que querem a vida viver a vida também tem que viver a vida eu chamo é a atenção do caralho e a vida tem que ser vivida por todas aquelas pessoas que querem a vida e todas as pessoas que não querem a vida também que, que se fuder nesse caralho meu deus tem muito Deus apareceu atrás de mim, que bug de mira, que bug! E ele mata novamente. Terminou a rodada toda fugida, pra vocês E com esse poema aqui da viva à vida, como se a vida seria vivida pela primeira e única vez de vida. Eu despeço aqui com você, link na descrição, meu Deus, e a tela está em preta, porque está bugando, está travado. Eu sabe a minha expressão facial de indignação. Então, essa foi a minha atuação, eu espero que tenham gostado, assim, viva a vida como a vida tivesse dado a você uma vida para viver. E o link do jogo na descrição, e também a bolsa do Facebook, Game Rock, também tá uma bolsa também meia, ah, que tem uma... WTF? Bixi... Deixe... Não, peraí, como assim? Tem XP pra mim, bônus? Ai, tô... <risos> Calma... Não, é o final do vídeo. Eu, eu vou jogar essa botiga agora. E, tipo assim, eu estou encerrando, mas eu estou encerrando mesmo. Eu vou fechar o jogo. Mas, se já, já que tem xp bônus extra, então vamos jogar agora, eu estava enxerrando <risos> eu na minha, <risos> <risos> <na> minha cra... <risos> classificação de German, classifiquei esse jogo com 6.5 <risos> Mas, olha lá. Nós sentimos muito. Atualmente não há um novo jogo disponível para a sua partição. Tenta novamente mais tarde, por favor. Por favor, tentar mais tarde. Não, peraí, <risos> calma. É por favor, tente novamente mais tarde. Ou depois, tente novamente depois. Não, por favor, tente novamente depois. Então, tente novamente. Depois, por favor. No Ares é o mejo... Ah, eu, eu... Tá, eu não gosto muito desse mapa. Por quê? porque Eu não quero ir esse mapa. Só então, pra vocês que É a primeira vez que eu assistindo esse jogo aqui. Quando você sair do jogo, você fica aqui, ó. Está ponte de abandonar a partida, não se considerar ponte de experiência dinheiro nem ouro nem se deixa partir antes que termine, está seguro? Não, não estou seguro, eu não estou seguro. Acho que vai para a mesma bolsa do jogo. Foi também a mesma bolsa do jogo, a mesma coisa. O jogo ela que joga tá... tá rodada, mas eu não quero. Eu não quero eu não quero esse tá em... Vamos... Vamos tentar encontrar os disparem. Ah, tá bom. Já tá encontrou aqui a mesma bosta Que a gente tá perdendo. Por isso que eu não quero jogar isso. Entendeu? Vocês não estão entendendo a lógica. Eu não quero jogar exatamente por isso. Sempre que eu entro grupo, eu tenho no grupo eu tenho que perde no grupo. Fode. Fode. Fode essa caralho. Porra, só me cor Vamos ficar. Aqui. Vamos ficar aqui. É, vamos ficar aqui. Gostei outra parte aqui Deve estar tá mais ruim. Ai, ai. What the fuck, como assim? Algu alguém chegou por trás de mim e matou em mim. Filha da puta! Meu Deus, como. Ah não, aqui, mãe. Como é pra fuck, mano. Como sobreviver na caralho desse jogo aqui? Provavelmente meu grupo está perdendo, ótimo. aqui okay, já está perdendo aqui, ó. Meu Deus, caralho, não dá nem rápido, caralho, não dá nem para Caralho, não dá Não dá Não dá Surprise, Meu Deus Puta merda Vocês estão percebendo, o Que é isso que eu ponho nada com isso porque já tem gente nessa né, tá, caralho Esperando eu ressurgir das cinzas Para me matar de novo Novamente Então Eles ficam, eles ficam assim, ó. Já conhecem o lugar onde dá respal pra... me matar! Se você comigo, não sei caralho, mata o filho da puta, não morre, diabo, cara. Morre pra tornar esse cabeça né? Ai, caralho! Sai, que bunda do caralho, mano! Como diz o poema? Deixa eu. Deixa eu Deixa eu. Deixa eu. Deixa eu. É, é. Deixa eu coletar. É. Tá bom, deixa eu. Meu Deus, que burro, não, não vai dar pra sobreviver. Meu Deus, já tem atrás de mim! Já tem atrás de. Ah, porque você é gorda? É porque eu como muito sou, Eu sou eu eu eu eu eu até no jogo virtual, imagina. Caralho! Caralho, mano, não sei o Ai! Ai, ai! Eu não entendi. Eu sabia que eles estão marcando, eles estão marcando. Como eles ficam? Eles estão marcando porque... Ah, foi muito fácil, então vamos... Tá vendo só? Eles já podem desativar a zona. A zona ática, que é a única nossa. A gente consegue dar. É, da respawn, mas eles fica Marcando O lugar é onde a gente Da respawn Tá vendo falar ah, foi muito fácil embora embora Bora deixar a zona aqui ativada para matar eles pra gente ganhar ponto Ao invés de logo a ativar a porra da zona A Você não pode mais fazer o jogo filha da puta é legal, incrível, parabéns pra vocês. Vocês são muito bons do caralho. Muito bom. Tô vendo isso aí. é disso que eu estou falando. Você tá, você tá marcando? Você tá marcando, vagabunda? Você tá marcando? Você tá marcando, vagabunda? Como você. Uh, bugou e eu consegui matar um. Não sei. Let's go. Ah, vai tomar que cu. É claro que vocês conseguem. Desativa logo essa merda. Que eu dou reto nessa caralho, filha da puta. Você não sabe como eu, como eu, como eu, como eu tô mexendo aqui. Me, me mexendo muito. Estou sentado, mas tô me mexendo muito. Estou falando com as mãos aqui. Tô me mexendo. Meu Deus, muito bate, bate nisso, meu pai. Eu não estou vendo, estou me escolhendo, estou me chupando. Eles querem que eu. Então, é, eles querem que então, eu, então, eu vou dar para eles, vou dar meu corpo. corte. Assim, meu Deus, é. não dá, não dá. O jogo está dando muito. Ih, eles estão marcando mesmo. Por que ele não desativou essa zona ar? Ai, que maluco!